Fala galera, beleza? É... Felpão aqui E... Mano, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, galera Eu tava vendo aqui uma discussão que tava tendo entre o Gil e o Biguzeira. Eu acho que a... Ah, oh... O intuito do vídeo do, do, do post do site foi falar sobre o campeonato, que ele não tava gostando, né? Que ele reclamava do campeonato, enfim. O Gil levantou um ponto aqui, aí começou uma discussão. E eu vou ler a discussão pra vocês aqui, e no final eu vou dar a minha opinião, o que eu acho sobre isso aqui. Enfim, eu já passei por essa dúvida, essa incerteza, e... acredito que eu já tenho uma perda formada sobre isso, beleza? Aqui o site reclamou, né? Não sei o que, do campeonato, campeonato, que não tem tanta relevância, não sei o que. Aí o Gil começou falando. Alguns pontos ele fez nesse caso, é, relevância nesse caso, mano. Pra fazer transmissão, show, como chamamos, gera um custo muito mais elevado. Vai precisar de time de transmissão para chamadas dos times, cortes, equipes de conteúdo produzindo, etc. Aí ele colocou aqui que um dos pontos mais cruciais são os próprios jogadores trabalharem trabalhar as, suas, as suas imagens. Né? Jogador de CS no Brasil é muito acomodado com, com jogar uma FPL e abrir stream para 30 pessoas. A maioria não tem um canal no YouTube para falar com os fãs sobre CS não trabalha as mídias trazendo público. Aí o Bigos ele falou aqui, desculpa, mas não concordo, tudo bem, a gente não trabalhar nossa imagem como deveria, mas em Enquanto uns estão gravando o vídeo para o YouTube, outros estão evoluindo. Isso vai de perfil de cada jogador E se eu tiver que me render a isso Pra ganhar a mídia sobre o meu trabalho Eu me recuso E se ganhar praticamente tudo em um ano Sendo MVP em vários campos importantes no BR Eleito o segundo melhor jogador do Brasil Não gerou um meio social pra mim Aos jogadores que sonham com isso É melhor ir pra outras vias mesmo Porque é, só com trabalho não vai rolar O Gil falou que Trabalhar na imagem não se resume a vídeo do YouTube amigo. Você pode trocar uma ideia com seu público Abrir uma caixa de perguntas no Instagram Falar mais sobre suas conquistas Compartilhar uma pá de coisas O trabalho com boa comunicação gera mídia a ideia é mal disseminada. Se você quer fazer isso, é o direito seu. Mas o público não quer ver o seu vídeo do YouTube para acompanhar sua carreira. Ele quer saber quem é você, como é você no seu dia a dia, como tá a sua rotina de treino, o que você faz fora do CS, trabalhar a não é só do in-game. E você pode até falar... Isso aqui eu é já Gil falando, viu? E você pode até falar que não geralmente para você porque seus números não são altos, mas todo mundo sabe quem é você mesmo, que não te sigam. E aí, que nessa oportunidade de comunicação, sacou? Eu entendo seu ponto, mas você tem que entender o meu. Se eu jogar bem, conquistar todos os meus objetivos individuais e coletivos não, gera, é, não gerar consequências de mídia, eu não vejo por que trabalhar nisso. Eu deveria ser consequência. Ah, eles continuam aqui. É, eu entendo seu um ponto, Bigu. Só que assim, como o futebol ou em qualquer outro esporte de massa, é necessário um esforço nesse ponto, seja seu ou da organização. Se a organização não dá estrutura, você tem que dar o primeiro passo. Aí, Bigu, então, como no exemplo do futebol, compara Messi e Neymar em questão de título e mídia social. E você vai ver que assim como o futebol é consequência de trabalho, apesar do Neymar ser mais midiático, o Messi tem mais seguidor. E pode ter certeza que é consequência. Sequência do trabalho dele. Aí o Gil falou aqui dos exemplos, é meu. Por exemplo, o Santos entrou um jogador novo, já tem vinheta do Santos TV. O cara faz gol eles procuram uma parada pra trabalhar em cima do, tipo, o AK não troca do Vina e martelar em cima disso. O cara ganhou o prêmio e é duas semanas falando disso. Mas esse seu tá mais real, é o exemplo, mas esse seu exemplo mais real tá sendo super contraditório. Porque se tem vinheta nos e coisas do jogador por duas semanas, não é por causa do jogador. E é se cada vídeo social associado times, e jornais correto. Mas enfim, é isso. Aí o Gil terminou aqui. O que quis dizer é que o processo dentro do futebol de aproveitar. O momento e não só jogar bola que tá tudo bem, os jornais, a comunidade daqui. Falaram do VSM 2018, de você do mal e lato em 2019. É, poderia ter mais representado da própria org e sua mesa, sacou? Eu já entrei em contato com uma agência parceira pra mandar um formato simples de trampo de imagem, além do que a Rafa falou no Twitter dela que vai fazer pra você entender meu ponto de vista. Twitter limita caracteres, então eu não tô me fazendo entender como eu gostaria. É, é complicado. Vamos lá, a minha opinião é o seguinte, cara. Eu acho que o Bigu e o Gil tem pontos que eles estão, estão certos, mas eu acredito que o Gil tá muito mais certo que o Biguzeira. Eu já passei por isso, eu acho que não tem nada a ver você trabalhar sua mídia de imagem, pra, ou você joga CS ou você trabalha sua mídia de imagem. Pra mim, você consegue simplesmente fazer os dois. E eu, na época de 2017, ali 2016, a Immortals, e eu, um pouquinho na, quando eu joguei na Sky 2017, eu lembro que eu não trabalhava na mídia social, eu simplesmente jogava. Eu falava assim, cara, eu quero ser conhecido pelo que eu ganho, eu quero ser conhecido pelo, pelo meu jogo, não pelo que eu... Pelas minhas streams, pelos meus vídeos, enfim E eu tinha esse pensamento, mas eu vi que eu tava errado e Não só porque você precisa ter, você precisa... Tipo assim, como você é jogador Claro que se você ganhar título, se você conseguir um resultado muito bom Você vai ter sua mídia Mas é um pouco diferente, sabe? É só você ver esses jogadores pelo mundo Tem muito jogador bom, muito jogador que já ganhou tudo aqui Que não tem... Eu não sei o que seria um número legal de seguidores pelo que eles... Deixa eu ver, deixa eu, deixa eu dar um exemplo aqui de, de, de caras que... Eu, eu acredito muito, por exemplo, sei lá, em alguns europeus. Tem jogadores, pô, não vem na minha cabeça aqui agora. Sei lá, os talvez os, os próprios jogadores do Ence, é, que já chegaram na final de Major. Talvez os jogadores do, Alguns jogadores do Virtus Pro ali, que não tem tantos seguidores porque eles não ligam pra isso, mídia, essas coisas. Enfim. Acho que quem puder colocar nos comentários aí, jogadores que ganharam Major, ganharam vários campeonatos, ou que se destacam muito e não acabam tendo tanto, tanto mídia social porque eles não postam. Tem jogadores que tem Twitter que é, eles postam a cada três meses. E essas coisas é meio tipo assim, talvez a pessoa não ligue talvez a pessoa não, não vai fazer falta aí na frente, mas eu acredito que principalmente pro público brasileiro, que é um público muito grande, é importante você ter e trabalhar a sua mídia. É, você não precisa fazer vídeo, né? não é só isso que funciona a mídia, você pode muito bem, é, como o Gil falou aqui, você pode trabalhar seu Instagram, você pode trabalhar é, Stories você pode trabalhar Facebook, você pode trabalhar sei lá, Twitter, você pode às vezes soltar um vlogzinho, por exemplo o Biguzera tá aqui nos Estados Unidos, ele podia soltar um vlogzinho às vezes para deixar a galera inteirada. nas streams é, quando ele for fazer stream é, ele se ele for fazer stream né eu sei que stream é um negócio que depende também demanda muito tempo né mas quando ele for abrir ele tentar é, interagir com a galera de um jeito diferente que atrai a galera que faça a galera entender mais ele não só mostrando o jogo dele dentro do, do CS o ex, ele deu um exemplo aqui né cara eu acredito por exemplo ele falou que ele foi o segundo melhor do, do Brasil não sei que ano aqui e não e não cresceu né ele não conseguiu o resultado que ele queria, por exemplo, esse ano aqui eu, tô, eu, eu eu acho que eu tô sendo um dos melhores pelo menos um, entre os 10 melhores aqui no Brasil 10, 15 melhores aqui no Brasil, eu considero que deu uma boa agregada assim, eu, eu, eu entrei mais junto com o público brasileiro, nesse tempo que eu fiquei aqui no Brasil, que a gente ganhou os campeonatos e essas e tipo, isso que eu já fiz stream pra caramba, eu já fiz, eu solto o vídeo pra vocês o tempo todo, e isso tá aumentando minha, tipo, meu carinho com o público e alguns, algumas pessoas do público também, estão conhecendo eu mais cara, isso funciona bastante, por que, cara, eu Acho que o ponto principal é isso. Por que você tem que trabalhar sua mídia? Porque você nunca sabe até quando você vai jogar CS. Eu, por exemplo, eu sou um cara que quando acabar de jogar CS eu quero continuar nessa área, eu não quero fazer outra coisa. E para isso eu preciso ter minha mídia, eu preciso ter meu nome já feito. Não só como título, né, como jogador profissional, mas como pessoa. Como o Felps por fora, né, o João por fora, fazendo stream, vídeo e essas coisas. Lá na frente, paro de jogar, mas eu vou abrir a streamzinha. A galera vai estar me acompanhando mesmo assim. A galera vai estar vendo meus vídeos. E isso também é bom porque vai gerar renda, né, vai gerar patrocínio isso você consegue se manter porque você vai ter seu público então isso é importante para vários fatores então eu acredito sim que você precisa trabalhar sua mídia em 2017 eu não fazia isso aí eu falando e eu ouvi já tipo de outras pessoas lá falando trabalho é importante não sei o que não sei o que e eu não eu, eu achava que eu tinha esse pensamento também de ah eu quero ser conhecido no do meu jogo e eu vi que não é assim que funciona eu acho que se, é, se quando você é um jogador e você acaba conquistando as coisas é mais fácil mas você consegue mesmo assim quando você não conquista nada você, você a trabalhar desde o início. E é isso é muito importante. Entendeu? Eu, o VSM, primeiro é um caso simples, né? O VSM ele é bom pra caralho, é bom pra caralho. Mas ele é uma promessa, como todos aqui já foram. O Lato, o Bigu, não sei o quê. E só que ele é um cara que trabalhou a mídia dele, entendeu? Ele é o um cara que você vê que os caras estão falando toda hora aí. Já cá não troca. Ele postando vídeo no YouTube que ele posta, as streams que ele fazia é, antes de entrar na BBR. Ele fazia stream pra caramba todo dia. E que eu já lembro de ter gancado ele várias vezes. Ele também já deve ter me ajudado. Então ele trabalhou bastante. Aí você vai ver hoje, claro. Ele tá no BBR. Deve ter ganhado uns 20 mil seguidores a mais mas ele tinha 80 mil seguidores, entendeu? Estando aqui no Brasil Ainda não tendo ganhado quase nada Imagine quando ele ganhar, entendeu? tô então, tipo, meio que Acho que isso é muito importante E minha opinião é Precisa trabalhar Então você que tá começando a jogar Eu, eu sou você começar começava a trabalhar a sua mídia A partir, desde o início, né? A partir de agora Porque é importante sim, beleza? Então essa é a minha opinião Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Falou